E aí, galera, beleza, mano? Faz um tempo que eu não apareço aqui no canal com o vídeo, né? Estou fazendo live aí por enquanto, mas hoje eu vim aqui para falar sobre o... O sorteio e o torneio que vai estar tá rolando aí Pra quem tá acompanhando as lives do canal, tá ligado Mano, se você não tá ligado É o sorteio e um torneio que eu vou fazer lá no Nexo Plank No servidor Se você quiser participar do sorteio e do torneio Ainda tem tempo Porque o canal só vai fazer esse sorteio e esse torneio Por 3k Eu vou estar tá explicando aqui Como que vai ser os itens Quanto tempo que vai durar E também como que vai acontecer esse sorteio E como que vai fazer pra você participar desse sorteio Mano, primeira coisa que eu vou falar Como que você vai participar Vai ter de ter uma conta no Instagram Se você não tiver, cria porque só assim você vai estar tá participando. Vai ter que criar uma conta aqui. A hora que a gente bater 150 seguidores aqui no Instagram, eu vou estar tá é, fazendo o sorteio e a live aí, beleza? Do torneio. O canal tem que bater 3K, beleza, mano? E o Instagram 150 seguidores. E você tem que estar tá com o é, sininho ativado. Também não se esquece se você for um inscrito aqui e tiver com o sininho ativado, sempre comenta nos vídeos. Você já está participando do torneio, beleza, mano? Mas você vai ter que criar. Se você não tiver uma conta no Instagram, você vai ter que criar para me seguir. Para eu poder fazer tudo certinho aqui no sorteio. É, no torneio. Torneio basicamente vai ser assim, galera. Ter uma conta no Instagram, me seguir e também ser inscrito no canal. Ora, o sorteio vai funcionar de que forma? Esse vídeo que você tá assistindo, você vai comentar um, um número de 1 a 100. Não, 1 a 150, beleza, galera? Comenta o um número de 1 a 150. Vai que você dá sorte aí. Mas o que você vai ter de fazer, galera? Você vai ter de ir na descrição aí, mano, e entrar no grupo do Discord ou do WhatsApp. Que tá bem na descrição, mano. O grupo é pra que, galera, nós interagir e também pra mim te passar seus itens e saber que é você. Por que, que eu tô pedindo pra você se inscrever e ativar Assim. Porque mano, eu vou pedir print para você, cara. Se você assistiu o vídeo antigo e tem que ver o like lá, tem seu comentário. Se não tiver, mano, pode ter certeza que você tá quitado do que ver do sorteio. E mano, o link do direto tem que tá na descrição. Vamos fazer isso aí, galera. Para participar é só isso que tem de fazer, beleza, mano? É bem simples para participar desses, desse sorteio, desse torneio. Que itens que são, galera? Pulseira, anel, colar. E mano, óculos, arma, ascendente de dom e balão, beleza? O balão de conversa aí. E mano, tudo 650 pro primeiro lugar. O segundo lugar, eu já decidi colocar, quer ver, alguns itens mais, quer ver, mais arrumadinho, né galera? Que são a pulse... as pulseiras. Não, pra não ficar tão injusto, eu coloquei pulseiras, anéis e colar, beleza, mano? O segundo lugar. Tudo quer ver é, é 550, beleza, galera? 600, pra falar a verdade. 650. O, primeiro, o segundo lugar. O terceiro lugar, mano, vai ganhar itens de pet. Full 400, beleza, mano? Full 400. Vai ser, quer ver? O terceiro colocado aí. Pra quem ganhar, né, mano? E o sorteio, galera, vai ser de uma VIP, mano. De uma VIP mais, beleza? O sorteio vai dar... O torneio vai ser dos itens mais foda e o sorteio vai ser de um VIP, quer ver, esses itens todos, beleza, mano? O que que funciona nesse sorteio? O que que tem de ruim nesse sorteio? Que esses itens do primeiro lugar, do segundo lugar, tem tempo. No primeiro lugar, vai durar dois meses esses itens que você vai ter. Mas o que que tem de bom nesses itens? Esses itens vai ficar para você... Durante dois meses. E só você do servidor que vai ter esses itens. Eu consegui ter essa oportunidade de oferecer uma coisa só para você usar. Beleza, mano? Então participa desse sorteio, desse torneio. Que vai ser uma coisa maravilhosa. Beleza, cara? Então se você não criou sua conta ainda. Cria o link que tá na descrição. Aproveita que eu não cheguei a 3k. Falta bem pouco. 44 inscritos. Aproveita. E cria sua conta lá, ó. E vem limpar, mano. Pega a FC. Atributo. e pegar atributo. Muita atributo, mano. Então, galera. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, mano, deixa o seu like, participa aí, beleza? Se você tiver com alguma dúvida, me chama aí no WhatsApp, o link tá na descrição, é só chamar aí. E vou ficar com o vídeo por aqui e falou.